Obrigada. Alô família, daqui é o Celso Notícias. Me arrependo por ter casado sem te conhecer. Passei mesmo para vos deixar ficar um super convite. Curtam o blogspot do Boy Steven, são novidades. E desta forma ficarão a par de todas as novidades inerentes à música moçambicana. Estamos juntos, um forte abraço. Boy Steven Music, são novidades. I'm going I think I did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 Muito obrigada, mas primeiro é Deus, uau, amei esta tua versão, muito bonita, e era impossível que tu não viesses para lhes só festas. Muito obrigada mesmo do coração, mas então, na tua desculpas, estou a roubar o teu lugar. Faz lá as perguntas. A vontade. Senta, eu meu querido. Conosco nosso querido Admiro E fazer a nossa festa acontecer realmente foi esta a entrevistação do Admiro, que interpretou a música da Lisa James, mas na sua própria versão, que foi super, super maravilhoso. E bem, cara, no início do programa eu perguntei a ele quais são os artistas favoritos dele. E ele também mencionou a diva Lisa James. E eu ainda perguntei se ele sonharia assim de encontrar, se ele imaginaria que alguma vez poderia encontrar seus artistas favoritos. Ele disse que não. Não, não imaginaria, e cá estamos nós cá estou né? eu é nossa diva Lisa, <risos> e a fazer nossa festa acontecer cá no espaço de sua festa olha, vou te falar sinceramente que eu vim por tua causa sabes, né então é bom que tu saibas normalmente eu chego aqui quase assim no fim, mas hoje eu disse eu tenho que chegar cedo para te ver <risos> e para dançar contigo eu, por realmente eu gostaria de ver essa amei dança amei muito mas a mas tua bom. versão eu tenho a certeza que Deus está muito feliz com o coração que tu tens e com o amor que tu tens por Ele. E pegar esta música certa, porque eu amei. E esta casa, a Especialização Festas é para ti, vem quantas vezes tu quiseres. É o espaço que nós temos para te dar, como tens 15 anos, né? Tá bom? Muito obrigado. Oh, e as pessoas amam, amam muito. Sabes que eu recebi tantas vezes no Facebook, no Instagram, as pessoas dizerem Elisa, tu tens que ver este menino. Eu não, eu não, não, não, não fui eu que encontrei o vídeo. O, o, o, o, as pessoas, os, os, os, os, admiradores, os teus admiradores, enviaram para mim. Sim. Muita gente tá amar-te, amar o teu trabalho. Eu tenho a certeza absoluta. E tu vai ser um bom pregador porque tu queres pregar a Bíblia não é isso? Sim. É. Queres ser pastor? Quero sim. Uau! com 15 anos já tem esse dom. É um dom, dom que Deus deu. É, é verdade. Estamos aqui para te suportar. <risos> vai sim ser pastor. Assim, Deus quer, assim será. E nós estamos aqui porque o Evangelho tem que ser espalhado. E somos nós que temos que ajudar. Deus disse a nós todos que o nosso trabalho aqui na Terra é espalhar o Evangelho. E tendo uma criança de 15 anos que quer começar, estamos aqui para dar total, total apoio e suporte. Muito obrigado a Lisa e a todos por esse dia. Estou muito feliz de verdade, estou muito feliz por ter conhecido ela. Fico feliz por, ter, por termos te dado uma alegria. Pena que não podemos nos abraçar, não podemos nos espalhar aqui. Realmente, realmente o um abraço seria muito importante para este momento super, super especial, super. estamos aqui com um talento que eu admiro, quando vi o talento dele eu também fiquei encantada, a voz, a maneira que ele interpreta dá para perceber que é algo do coração, que é algo que eu faço por amor, então ver que também eu vejo que Deus também tem um propósito para a vida dele, tanto nas letras dele e tanto hoje, que cá no Espacialização Festas ele realiza um sonho. Eu não consegui dormir, não consegui dormir, eu acordei às 6, depois voltei a acordar para ver, Ih, será que Ah, não, ainda está na hora. Depois voltei a acordar às 8. Ah, shi, tem que ir! Saímos a correr. Exatamente. A produção sabe Esse que eu fico. A produção sabe que aos sábados eu fico a fazer produção de casa. Mas hoje eu disse, nada. Nah, nah, nah. Não é isso, eles lê. Sim, é verdade. E bem, nós infelizmente não podemos assim dar abraço caso, neste âmbito da Covid-19, mas nós podemos colecionar este momento com uma fotografia né, que será feita pelo nosso querido de e guardar este momento super, super e especial. dar As nossas últimas considerações, deus passa ao nosso querido Admiro, e como é que se sente mesmo em vivenciar este momento de se encontrar com a sua grande admiradora, com a nossa música Lídia, diz a gente.